What's up guys? Hoje vou falar sobre um assunto delicado. É como eu peguei a Michelle, como eu peguei uma brasileira. Vamos voltar no tempo e eu vou contar a história de eu e a Michelle. E no fim, como eu peguei e fiquei com uma brasileira. Vamos voltar para 2013. Eu tava dando aulas de inglês em Taiwan. Na, naquela época, eu tinha acabado de chegar em Taiwan. E eu tinha aplicativo Tinder para conhecer pessoas eu, na verdade eu não estava procurando uma namorada eu só estava procurando uh, novas amigas eu, eu ia falar amigos mas isso não eu, eu não estava procurando para os homens um, mas vocês entendem o que eu estou falando eu estava num lugar novo, num país novo e eu estava procurando amigas só para conhecer pessoas né tá eu vi essa menina que agora é minha noiva quando eu vi a foto, vou colocar a foto aqui, eu achei que ela era dos Estados Unidos ou sei lá. A primeira coisa que eu pensei foi que ela parece uma menina que mora num estado aqui que se chama Michigan. Não sei porquê, mas não estava mostrando que ela é brasileira no perfil no Tinder. Então eu pensei, nossa ela parece ah, uma menina do Michigan Tipo, eu, eu achei ela linda na no, no foto Então eu, não sei como vocês falam, mas eu I swiped right Para significar que eu gostei da, da foto, gostei do prof, perfil dela ah, E ela também gostou do meu perfil Daí no fim, a gente se conversou Ou eu acho que ela enviou hi E eu res respondi hi, how's it going? Ou oi, tudo bem? E ela demorou dois dias para responder E nesses dois dias eu eu esqueci sobre sobre ela E eu não estava pensando sobre isso E no fim ela me respondeu Ela respondeu e a gente conversou E no fim ela perguntou se eu queria ir não encontro com, com ela E eu falei por que não né? Mas foi engraçado quando ela falou que ela era brasileira, porque realmente eu não estava esperando isso Imediatamente eu pensei, nossa que, que legal para conhecer Eu nunca conheci pessoalmente uma brasileira assim Nunca beijei uma brasileira, eu acho que eu nunca beijei alguém do, de um outro país então que legal essa experiência para fazer um encontro ir num encontro com alguém de um outro de um, um outro país não foi nada tipo ah ela é brasileira ela é, é, é vai ser fácil pegar ela não não foi nada assim eu só fiquei animado para ir em encontro com alguém de um outro país a primeira vez que a gente se encontrou foi muito engraçado também porque como vocês sabem, aí no Brasil quando você está complementando alguém vocês dá um beijo no rosto da, da pessoa então foi muito estranho porque eu fiquei desconfortável ela ficou desconfortável mas no fim, depois de 10 segundos uh, ela me deu um beijo, e eu fiquei, fiquei tipo, oh. Eu tava feliz que, que ela tomou controle da situação Depois a gente foi no, no encontro Uh, nos divertimos muito no, no encontro, foi, foi muito legal, foi tudo que eu estava esperando no primeiro encontro a gente não se beijou eu não sabia como funciona fazer um encontro com alguém de um outro país então tudo era mais devagarzinho para mim, porque eu realmente não, não sabia os costumes de namorar uma brasileira eu não sabia uh, nada em namorar uma brasileira então ou alguém de um outro país então isso foi foi uma experiência eu diria que é uma experiência que todo mundo tem que fazer uma, uma vez na vida é namorar ou sair com alguém de um outro país e não é que um, namorar uma brasileira é tão diferente de namorar uma americana mas para namorar alguém de qualquer outro país os costumes são diferentes e você tem que aprender os costumes, ela tem que aprender os costumes de dos americanos também, então é isso que faça maior diferença para mim. Não foi que ela é brasileira, é mais que ela é de um outro país, então eu tomei cuidado com as, as coisas que eu fiz. No segundo encontro... Eu também tomei um pouco cuidado, mas foi uma outra pessoa que forçou a gente a se beijar numa balada. A gente tava na balada, e a gente tava dançando e ficamos um pouco bêbados assim, e, uh, Mas eu não... Eu ainda tava esperando ela fazer a primeira, a primeira coisa comigo, porque eu... Não sei, foi. Eu não estava tentando, eu estava se divertindo, eu estava. Um, mas alguém, um taiwanês, chegou e pegou nossas cabeças e se forçou a gente se beijar. Foi muito estranho, até hoje eu pensei, cara, o que o que ele estava fazendo? Então no fim, nem, é, nem era eu que peguei a Michelle, foi o taiwanês que a gente nem conhecia uh, a gente se beijou naquela noite e é foi isso foi foi legal uh, uh. e depois disso as uh, os, os próximos cinco encontros uh, a gente tomou cuidado também não não foi tão rápido para namorar ah uh, eu acho que nós dois estávamos nervosos com, com a situação, foi uma coisa nova para ela também namorar um, um americano então por isso a gente uh, tomou cuidado com, com as coisas e no, no fim foi um mês depois que a gente se encontrou que ela tinha que ir embora do país então eu pedi para ela ser a minha namorada isso também foi muito difícil porque eu nunca namorei alguém de um outro país então eu não sabia uh, como pedir ela para ser minha namorada e não sabia se ela iria me achar louco para, que, para querer ficar com ela porque ela estava indo para um outro país na Ásia então foi, foi muito difícil naquela época para para descobrir o que é certo e não certo e, e se vocês entendem o okay, que eu estou falando, né? É, a gente uh, namorou e depois um, eu me mudei para o Brasil e eu fiquei lá com, com ela e agora estamos morando aqui então, espero que, que vocês uh, gostaram da história. É, muito, é uma história muito especial para mim e, e para a Michelle também. Então, isso é como eu peguei uma brasileira. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.